Corinthians se classifica para as quartas de final, derrotando o Volga Juniors nos pênaltis 6 a 5 para o Corinthians. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto. Né? E o Corinthians se deu bem né? no jogo contra o Boca. 0 a 0 no Na Neuquímica Arena e 0 a 0 na Boboleira. O jogo foi decidido nos pênaltis. O Bolga Juniors acaba de ser eliminado. Perdeu nesse final de semana, né? É, pro um time lá da Argentina, que é o Breffler, né? Que é o time lá da Argentina. 3 a 0 e o Corinthians perdeu o Fluminense, né? Mas só que aí o Boca Juniors estava com aquele time alternativo, né? Boca Juniors, né? O, o Corinthians também desfalcou é, o time, né? No motor Roger Guedes, no motor... O, no motor William, né? É, só botou o Cássio lá no gol, né? É, e aí, o time acabou perdendo pro Fluminense. Já o Boca Juniors botou o time alternativo. é o que também, é, não é o time que a gente está vendo de 2001, de 2003, 2000, que ganhou o título do Mundial contra o Real Madrid. Chegou a final do Mundial contra o Bayern de Munique. Então, eu acho que tem uma um probleminha com o Boca Juniors. Porque o Boca Juniors foi eliminado nas oitavas de final, né? Ano passado, com, com o Zofético Mineiro, né? E tá meio bagunçado. Mas o Corinthians também, perdeu é o Fluminense, é o terceiro colocado. A gente tem muitos jogos pela frente ainda aí, né? Porque tem o Flamengo no Maracanã. Jogo difícil, jogo duro. O Flamengo do futebol que ele joga é bom, né? Vesteu dois jogos seguidos, né? E você tem o Corinthians que tá na terceira colocação. Tá querendo brigar pelo título, tá querendo... Fazer pra ganhar a Libertadores, pra ganhar o Brasil. Tudo para ganhar, porque já são 10 anos que ganhar uma Libertadores, quer. entendeu? Então, vou falando do jogo agora. Que tipo, o Corinthians foi bem, o Eu acho que faltou caprichar mais nas finalizações, chutar mais, é, assustar o goleiro, deixar o time cansado, tocando bola, né? Deixar o time cansado. Deixar o Boca junto cansado. Né? Porque às vezes o jogador tava tá cansado de jogar. já E pede pra sair. Não, treinador Vou sair que eu tô cansado já de jogar. Né? Aí. Eu acho que deveria. Fazer um golzinho. Mas o jogo foi difícil, né? Porque o Corinthians. Finalizou poucas finalizações. Poucas. O time só tinha uma finalização, entendeu? E o Boca tinha mais finalizações. Eu não sei porque que o Boca Juntos perdeu com mais finalizações, né? E aí o time acaba de ser eliminado. né? Tem o campeonato argentino no final de semana. né? E é isso. Agora, o time tá bem, o Corinthians está bem. E tá bem. Tá bem. Porque, olha. Tá na terceira colocação. Quartas de final. Se não me engano, tá na. Se não me engano, venceu o Santos. Já tá nas quartas de final da, do, da, da Copa do Brasil. Porque goleou o Santos. Já tá nas quartas de final. É só um golzinho pra eles fazerem esse classificam. Né? O Corinthians, tá, o Corinthians tá bem. E o Corinthians competições três competições né? pela frente você tem a Libertadores você tem a Copa do Brasil, você tem o Brasileirão você tem as três competições aproveitar jogar sério né tá bem o Corinthians agora o Boca não tá bem o Boca não tá não tá vendo uma ótima temporada né mas o jogo foi apertado foi apertado, foi difícil Sempre acontece com esse boca. Quando a queda é o jogo é difícil jogar com os argentinos, não é fácil. Porque os argentinos não desistem. Eles vão para cima, eles jogam sério. né Então, o Corinthians tem o Flamengo, o Maragana agora. E aí agora aproveitar, tá nos quartos de final. E aí vamos ter umas quartas de final aí. Se o vencedor, o Corinthians, o Corinthians classificou, né? vai ter que esperar o Itolima. e Tolima. Se der Flamengo, aí acaba, vai dar Flamengo e Corinthians. Se der Tolima, vai dar Tolima e Corinthians. E é isso. Não esquece de inscrever no canal, deixa o like e ative as notificações, para você, você não perder nada. Por que quer é ativar as notificações? Porque você vai receber vídeos novos. Aqui no, aqui no nosso canal, tá bom? Valeu, fui!